Olá pessoal, novamente estou aqui para compartilhar com vocês algumas questões da disciplina de ciência e política no curso de bacharelado da administração pública. Tivemos a oportunidade já de apresentar alguns tópicos da unidade 1 e agora a gente vai focar a unidade 2. A gente fez uma seleção de alguns assuntos prioritários dessa unidade 2, nos aproximando do tempo presente. Então nós vamos a falar um pouco de como que a ciência política foi recepcionada no nosso país, como que ela chega aqui academicamente, a ponto de se transformar numa disciplina hoje, né, do curso de administração pública. É, essa recepção foi muito importante, essa introdução da ciência política no Brasil, que começou a ficar mais evidenciada no regime militar, ali na década de 60 e, e década de 70, que era um dos carros-chefes para se compreender essa estrutura governamental brasileira. né? A verdade, o debate acontecia no mundo, entre Europa e Estados Unidos, a Europa mais focada para as ciências sociais, e os Estados Unidos, com aquele afã de dominação, próprio da Guerra Fria, querendo entender os países, sua organização, suas sistematicidades. né? É, e aí a ciência política vai ser recepcionada por alguns estudiosos do Brasil, que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar inclusive, daqui a pouquinho. Na sequência, a gente vai verificar de que forma que a ciência política foi aplicada no Brasil. Ela foi muito importante nesse processo que nós rotulamos e classificamos de redemocratização democrática no final dos anos 80, quando houve anistia política, quando os exilados voltaram para o Brasil e nós começamos uma, uma reorganização de Estado em nome de uma nova constituinte. A Constituinte é, que se organizou e criou a Constituição de 88. Então ela foi muito útil, muito aplicada para que a gente pudesse compreender todo esse, esse sistema político brasileiro e de que maneira que a democracia e a própria república poderiam estar enquadradas. Na sequência, nós vamos trabalhar os grupos organizados, grupos de pressão, sobre os agentes públicos será um assunto bastante importante. né? A sociedade civil organizada fazendo lobby, lobby legítimo, alguns lobbies não tão, não tão legítimos, né? mas pressionando os governantes para uma agenda pública. E a ciência política foi muito importante para que a gente pudesse compreender essa pressão da representatividade que está em crise hoje. né? As pessoas muitas vezes dizem que ninguém nos representa mais. E isso tem o um lado positivo e o um lado negativo, talvez prejudicial à discussão da esfera pública, porque quando você se fecha no mundo privado, não participa efetivamente das decisões governamentais, você está permitindo né, que qualquer coisa seja feita sem a sua participação. Na sequência, a gente vai trabalhar um fenômeno que tem mudado a configuração política no mundo e no Brasil, que são aqueles agentes públicos que vêm de fora, os outsiders, que vêm com discurso de modernidade, de privatização, de uma agenda de globalização, criticando e demonizando a política, por isso que não é fácil discutir ciência política no tempo em que nós vivemos, porque há mais demonização do que a defesa da política, né? é, é, é mais agressão à política do que propriamente a restauração da política, e esses governantes sejam eles representantes da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais, da Câmara Federal, eles se intitulam né, de pessoas fora do sistema e que os cientistas políticos rotularam eles de outsiders. Mas não é um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial que se aproxima do novo populismo, ou do neopopulismo, que a gente vai estudar também na sequência. Né? Um outro fator que a ciência política tem se debruçado, que será a pauta da nossa disciplina, será a judicialização da política. É, e, e é um fenômeno muito recente, né? e que envolve aí o judiciário brasileiro, e aí a gente vai se lembrar de um clássico de Montesquieu, né? O Espírito das Leis, onde cada poder seria contido por outro poder, mas a gente vê hoje um poder bastante é, alargado do judiciário e, e o judiciário tem ocupado um papel de grande relevância, até mesmo é, induzindo né, ou direcionando para algumas questões e é um fenômeno que a ciência política tem se ocupado. E a gente vai trabalhar essa discussão tendo como o caso do STF brasileiro, né, que são juízes é, indicados pela Presidência da República, que passa por uma sabatina no Senado da República. Estamos visualizando um acontecimento nesse momento a respeito dessa pauta. E, por fim, como último tópico dessa ciência política que se aproxima do tempo presente, a gente vai trabalhar o fenômeno do populismo na contemporaneidade. Não é só um populismo na América Latina, não é só um populismo em território brasileiro. Há muitos estudiosos que passar a compreender esse fenômeno do populismo, que seria uma participação política mais popularizada, inclusive há muita falta de conceituação do populismo, fala-se de populismo de direita, populismo de esquerda, e a gente vai trabalhar isso com profundidade no tempo presente, e vamos trazer à tona a obra de Norberto Bobbio, sobre o antagonismo de direita e esquerda, vamos até ter uma atividade complementar sobre essa questão. Mas no caso do populismo em si, a gente percebe é, o mercado gritando diante do sussurro da política e muitos agentes públicos sendo instrumentos de dominação do poder econômico. E em nome, então, de um discurso é, é, não convencional, né, diferente da tradição política, né, o populismo começa a ocupar um espaço muito grande na Europa, nos Estados Unidos, impactando nas decisões e nas eleições de cada estado nação. E a gente, nessa disciplina, vai ter a oportunidade de trabalhar é, para e passo essas questões. E eu gostaria muito de envolver o interesse de vocês subsidiando vocês com o meu e-book também, né? o meu e-book já falei para vocês, terá o título de Materiais para Administração Pública, é, a Contribuição da Ciência Política. Nós temos um livro-base da disciplina também, e além de alguns links, sejam documentários, sejam algumas, é, algumas matérias, é, textos, é, resenhas, é, papers, que a gente vai compartilhar com vocês para que esse entendimento seja o mais possível sem ruído e para que a nossa disciplina cumpra a sua missão, que é ajudar a administração pública nessa convivência democrática e interdisciplinar. Um grande abraço a todos e vamos trabalhar juntos.